Mais uma vez eu oh. Olha Seu coração, tudo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger, supera a dor e dá forças pra lutar. Pega os fantasmas e desejos ao realizar, pois as asas e um coração. Que reino das estrelas Sem ser nada What? What? <laughs> Ow, <laughs> ow, Let's hop, Eu tento te buscar Onde eu fiquei Onde Ainda. eu